Opa! E aí, Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Meus caros, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o Assu, tô de volta com Mega Man Legends. Estamos quase no final do jogo, ainda não é exatamente o final, apesar de ser a última dungeon. E vamos explorar ela agora, beleza? Então bora lá. Vamos entrar aí. No main gate. Uhum. Ok, só dando uma olhada aqui. Na área de especial. E vamos vamos voar. Vamos lá. Mega Man, be careful. é uma longa espiral descendo. Tem que ficar esperto, porque às vezes. Você pode deixar passar alguma coisa. 10 mil zenos. Uau. E vai down a long. Way too. Vamos lá, bota a cara menor. Oh, então, tchau. Ó, oh. <risos> tá. Um baúzinho. Buster Unit Ômega. Hum. hum. Eu acho que isso aumenta dois de cada. Se eu não me engano, deixa eu ver. Dois nada, aumenta três, não três de ataque de range. Então, o que eu vou fazer? Eu posso tirar o laser e deixar o buscando unit. Tiro o sniper scope e coloco uma outra coisa aqui. Deixa eu ver. Uh um. how many units Gatling é legal. Mas Rapid Strike eu não sei Eu perdi Rapid, mas tem uma boa consistência de tiros Ah eu vou conseguir Buster partes melhores, não se preocupe inclui isso aqui, ok. A. Não estou te ouvindo, Rou. tá chiando muito. É bastante estática. Aí, vejamos. É. Vou ter que mexer nesse computador aqui. E coisas vão acontecer quando eu mexer nele. Coisas bizarras vão. Essa porta está trancada e não dá para abrir. Voz do sistema operacional. Autotrava foi ativada. É, destravamento manual das subsidiades 1 através de 3 é necessária para desengajar a autotrava. OK. A trava eletrônica por favor entre o comando operar o portão central aviso o portão central foi trancado por Eden A ativação necessita de é, reescre... reescrita manual através do uso de Watcher Sleep e Dreamer Keys né chaves o Watcher Sleep e Dreamer tudo bem é, destrancar e subcidades Aviso. Destrancando as, sub as entradas das subcidades pode causar uma brecha nos protocolos de segurança. Você ainda quer destrancar as subcidades? Sim! Comando reconhecido. Destrancando entradas das subcidades. The switch que eu pulled should have ter the os portais para living quarters. They Eles deveriam aparecer em algum lugar na isla. Eu acho que é hora de começar a beleza o que acontece ah, Abriu aqui também o que acontece vai aparecer algumas entradas na ilha na, ao redor da ilha que leva para a cidade subterrânea é não tem ninguém vivendo lá mais são três cidades a gente vai procurar pelas três chaves em uma de cada cidade. É. Hum, deixa eu ver... Tem várias saídas aqui. Tem muito localzinho pra gente explorar aqui, então vamos com calma. Opa! Chegou que nem o... Michael Jackson. dinheiro só um tiquinho shiny headstone tá isso aqui é para parece valioso é provavelmente para o Pro museu Aumentar o poder de fogo desse negócio aqui. Hein? Mas eu vou fazer isso eventualmente. E olha só, eu estou reenfrentando os servidores, né? Em um local mais apertado eu acho que eles têm menos HP. Não tenho certeza. Mas de um em um é mais fácil de enfrentar do que três, né? Aliás, eu não sei se o nome desses bichos são Cerberus. Eu só disse que era Cerberus lá naquela outra dungeon porque são três lobos e tal. Facilita a minha vida. Eu nem sei o nome desses ravebots, para falar a verdade. Autofire Barrel. Vamos ver o que é isso. Supercondutor. Pra. Óbvio. bloom drill. Ah, broca amassada. É. É com isso que a gente vai produzir a nossa querida idolatrada broca. Que aí a gente vai poder explorar toda a parte subterrânea da ilha. Se eu não me engano, essas partes aqui me leva pra conecta, né, com as ruínas subterrâneas. É, é isso mesmo. Generator Parts. Ok. Eu não deveria estar explorando tanto, porque eventualmente eu vou dar de cara com parede. Aí, ó. Como eu falei. Por que aqui não ia ter nada pra mim? Essa é só uma passagem da... né? Eu preciso fazer com que a Roe já produza essa broca para eu poder explorar melhor as dungeons. Ah, os inimigos respawnaram. Que coisa. Deixa eu ver... Eu nunca estive nessa parte da ilha. Ah. Aqui. C. Do jeito que eu estou agora, não. Vai ter um chefe no momento que eu subir ali. Calma. Muita calma nessa hora. Deixa eu... Deixa eu fazer alguns preparativos. Porque esse chefe é muito forte. Tá. A gente ainda tem que descer, né? Até o final da dungeon. Aliás, eu não sei se eu preciso descer. Mas eu quero. Se eu não me engano, tem dinheiro lá embaixo para eu pegar... Mas vai ter uma porta trancada e eu não vou conseguir passar. Ô, oh, caraiba. Não vou conseguir passar assim. Ok. Nossa, tô levando uma surra. Calma. Samurais aí. Ok, eles dropam uma boa quantia de dinheiro. Para serem difíceis assim, tem que dropar mesmo. Eu não sei a quantia, mas quanto maior esses refratores aí, mais dinheiro dá. É meio fragmentado, né? Ah, quantia de dinheiro. era não, não tem. Opa, eu pensei que ia ter um baú aqui, mas a porta tá fechada. So this is the central gate. Tem um writing. Watcher. What is that such mean? Watcher. É uma das três chaves, a chave Watcher. Observadora, né? Aí tem a Sleeper e tem. Eu esqueci o nome da outra. Não importa. E aí? O Oh, cacete. Pera aí. Vou usar um refil aqui. Esses inimigos são um pouquinho complicados. Aliás, eu, eu posso comprar, né? Mais subtank, né? Uma unidade pro subtank. O máximo que você pode ter é 99. Só que, pô. Vai gastar dinheiro pra isso, né? Tem uma coisa sobre esse jogo que eu não comentei pra vocês Mas se você zerar alguém, você desbloqueia o modo Hard, né? o é difícil E se você zerar em um tempo baixo Você consegue... Uma Buster Part chamada X Buster Se eu não me engano eu não sei se x Buster o nome, eu não lembro. Eu só sei que ele maximiza todo o seu ataque, todo o seu range, rapid e... E mais o quê? E Energy, né? É, todos os seus atributos de Buster, ao máximo. O Mega Man vira uma metralhadora de canhões, muito poderoso. Porém, pra você conseguir esse ritmo, você tem que zerar o jogo, tipo... Só para você rejugar com ele e fazer speedrun, é tipo, eu não acho muito conveniente, sei lá, tá vamos lá, rosinha, não, é vai, item development, ok. Planted drill foi utilizado para fazer a broca, ok, você não pode usar em combate a não ser se você ficar muito próximo do oponente. Eu não sei, mas talvez você possa pensar em um outro bom jeito de usá-lo. Auto Fire Barrel e o Generator Part foram utilizados para fazer Buster Part, Auto Battery. Aqui está, Mega Man. Isso vai aumentar o número de disparos que você pode... Ah, até o máximo. Nossa, isso maximiza, né? Ó, o Energy. Ok. Suporte com. Vamos para o Optown. E vamos usar a broca para pegar alguns itens. Antes de enfrentar os chefes, é, entrar nas sub-gates. No sub não, nas sub porque vai ser difícil. Carrega, recarrega tudo. Ah, vamos equipar, né? A, a broca. Broca, broca, broca. É drill Arm. Aqui é a metralhadora. Range. Não, tem, não tem range nenhum. Melhorar a broca, vamos ver. Melhorar o ataque. Energy. Eu recomendo aumentar a energy, que é a munição, né? Pra você escavar legal, mas. Nas ruínas. Eu acho que assim tá bom. Você não vai usar isso em combate. Tá maximizado. a tá energia infinita. Tá, a Drill Arm já tá no máximo. Range não existe, né? Porque espécie é o Rapid também não, porque por causa da natureza da própria arma. É a equipa Broker. É isso aí, tudo feito. Aí tá, aqui estamos para fazer mais uma atuação para o museu. Porque eu sou um homem de cultura. Vamos lá. It's a reber bot, I look at it, it's so beautiful the way the light goes through that translucent red. These are grade 1 national treasures. There have been lots of diggers who disappeared in the dungeons looking for these. That would be the star attraction for any museum. Would it really be all right if I put it on display here? Thank you so much. I bet there are a lot of people who come to see this. Ok, eu não sei se eu doei todos os tesouros. Eu acho que sim. Bom, eu vou sair do. daqui. Agora vamos voltar para ver isso. Você é pesca, é? se muda alguma coisa. You're a digger, right? Não, não mudei nada. Ela tá repetindo a mesma coisa de sempre. Tá faltando algum tesouro que eu ainda não peguei. Ok, ela ficou tão feliz com aquele tesouro que eu dei para ela. Eu deveria. Era melhor ter vendido. Ó, <risos> oh, Não dá para vender. Tá, ah, olha só o que apareceu aqui. Isso aqui, pessoal, é uma das subcidades Já que estamos aqui, vamos lá. Por que não? Eu tô com a broca, né? Tá, vai, vai assim mesmo. Aqui tem um chefe. Ih, eu pulei o diálogo aqui, foi sem querer. Não tem problema não. A parte boa disso é que eu não, eu não preciso... Como é que eu posso dizer? Espera ah... aí, é isso aqui. Eu não preciso... O que, que eu não preciso? Legendar nessa parte do vídeo, os caras não estão nem conseguindo raciocinar direito. Hum. Vamos ver o que acontece. Besterianit. eu ver que A energia está no máximo. Sniper no... É, range tá muito alto. Ataque, range mais três, Maximiza energia. Eu queria Rapid. Tá bom. Assim tá bom. Eu sou uma metracadora. Não tem nem chance. Tá, esse chefe centopeia robótica aí... Ele vai abrir aquela escotilha ali e lançar ele nele. É onde a gente atira. É o trenzinho da alegria, win! A habilidade dele é forte demais. Pera Pensei que tinha alguém me seguindo. Usa a broca nele. <risos> a propósito, você pode usar a broca pra quebrar as casas da cidade velha. Eu não vou fazer isso que Não há nenhum benefício em fazê-lo. Como maximizei a energia, né, do... Da broca, isso significa que é munição infinita, energia infinita para utilizar a broca. No caso, sai é de trás. Bora, amigão. Tá, e aí? Vamos ver se isso aqui abriu. Tem que matar todos os inimigos do mapa para poder abrir. Ok, ficou faltando alguns. Esse daqui é um deles. Ou foi só ele? I better take a look around. Ok. Ainda bem que era só ele. Dreamer Key. I better get back to the surface. a saída, aqui uma das chaves foram pegas tá, então ah, vamos procurar algumas ruínas para explorar, né, agora que eu tenho a broca eu posso explorar toda a parte das ruínas subterrâneas da ilha tá Vai aparecer uma outra sub-gate por aqui. Olha ah lá, sub-ruína. Eu vou deixar pra depois. Vou descer aqui. Se bem que é melhor eu fazer agora. Eu já tô aqui. E esse aqui não tem chefe, mas eu tenho que matar uma determinada quantia de inimigos. Ok. Mate todos os inimigos, essa é a missão. Esse inimigo me viu de longe. E eles têm muito HP. Au! Ei, esse dinheiro é meu. Uf. Vamos ver. Em cima do telhado dessas casas, é, pode ter alguma antena. Vamos ficar de olho. Espera. Ah. Parece um hipopótamo. Foi fuzilado. Aqui ele não me pega. Eles podem destruir a casa. Mas não existe penalidade nenhuma em ela ser destruída. Não é como se ninguém vivesse aqui mesmo. Mas viveram. Mas pessoas viveram aqui no passado. Os mistérios dessa ilha só vão se acumulando, né? consegui pegar ali na broca ali. <risos> Legal que no Mega Man Legends 2 a broca é a arma mais op que tem pra qualquer inimigo assim que não voa, né? Inimigo terrestre. E mais lento. Nossa, que arma roubada é a broca no Mega Man Legends 2. Ai, ai. Quando acabar o Legends 1, pessoal? Quando acabar o 1? Eu tenho certeza que vocês vão querer ver o 2, certo? Aqui. Vamos lá. Vamos né? ver. Tem outro bicho aqui. Tá, ah, nem levanta mais. É boy. faltando mais aonde não consigo ver nada o é um problema do draw, draw distance também né é. esse jogo ele tem uma versão para o Nintendo 64 que apesar do Nintendo 64 ser mais potente que a, a, a, o PlayStation 1 ele faz mais feio do que a versão de play 1 porque eu não sei é, eu sei que ele tem menos espaço por causa do cartucho, mas... Não sei, eu acho que draw distance não tem nada a ver com espaço de armazen... armazenamento. Na verdade, eu tenho certeza que não tem. Pera aí. Cadê os outros bichos? Eu tô procurando, não nas... Ah, tá aqui. Levanta mais não, filho. Essa velocidade de tiro que eu tenho... Opening somewhere, I better take a look around. Yeah. Slipper key that's two, just one more. Beleza, duas chaves coletadas, falta uma, daí a gente vai prender. Poder, poder ir pro final do game, né? Hum. Tá, agora eu vou descer aqui. Vamos explorar um pedacinho das ruínas subterrâneas e tal. Eu nunca, eu nunca passei por aqui, eu acho. Deixa eu ver. É, aqui nessa parte da ruína não tem nada. Mas aqui perto tem. Tem uma porta. Deixa eu ver meu mapa. Tem um aqui. Beleza. Isso aqui me leva lá pra... Pro Main Gate, né? Ok, já tem um corte de cabinho pro Main Gate aqui. Eu vim... Eu vim da onde? Eu vim daqui? É... Não, eu quero explorar o outro lado. Sobe aqui... um das coisas machuca ha. ok, tá resolvido deixa eu ver eu não consigo ver nenhuma outra parede pra quebrar aqui deixa eu ver essa passagem aqui, né, eu vim daqui então eu não abri esse baú. Ah, é esse tipo de baú. <risos> ah, faz sentido. Já tem muito... Caminho pra cá, caminho pra lá. Vamos explorar tudinho. Já, Au, já mexi ali, certamente. Ficar assim não. Ah! Caramba! Ah, nossa! O bichinho ali tá <risos> virado de cabeça pra baixo. Eu vou deixar ele assim mesmo. Chatão. Putz, grila, que susto! Não posso nem ruxar aqui nesses corredores apertados. Eu tenho pressa. Oh! Tem vários locais pra eu quebrar. Não, pera. Ah, foi o que eu imaginei. Eu já quebrei aqui com as granadas grandes. Mas, pera, acho que não custa nada tentar quebrar, né? Mais alguma coisa. Ver se eu não deixei nada pra trás. Não tem nada aqui. Já coletei. Opa, eu acho que aqui eu não peguei não, hein? Peguei sim. Como? Ah, foi através da parede, né? Naquele, naquela, naquele vídeo lá que eu fiz. Tá, isso aqui vai me levar para as ruínas do lago. Deixa eu ver o outro lado, então, rapidamente. Não, eu já, eu já passei por aqui. Já, já peguei tudo aqui. Então, vamos procurar outra parte da das ruínas subterrâneas. Vou tem que passar por aqui de novo com esses, essas tartarugas de metal aí. Tartaruga-aranha. Tá, o pior eu já fiz. Tá, agora pro sul. Acho que eu não explorei por aqui. Quer dizer, eu explorei, mas... Vejamos. Por aqui vai me levar pra algum lugar? Eu não sei. Só que vamos ver. Não posso ó, estourar isso de perto porque essa caixa explode. Difícil se posicionar aqui, hein? Tá, tem uma descida. Me leva pra onde? Pra alguma dessas ruínas, né? É, alguns subgames. Ou será que não? Hum, vem aqui, ó. Aqui eu não vi, Vamos agora. Não, como não? É, eu vim sim que que eu não vi? Aham. Aham, vamos ver o que tem aqui? Blaster Unit R Hum, o que isso faz? Ataque, Energy e Rapid mais dois. Pô, é melhor do que o Rapid Striker oh, Vai melhorar bastante Vou tirar o auto better, homens Unit... sei lá mano, maximizar o poder de fogo, tá dando uma equilibrada aqui no, o tiro tá amarelo e ele tá meio um pouquinho mais forte, mas por enquanto tá bom Weapon Plans. É, pra rolar fazer alguma coisa. Eu acho que ainda tá faltando mais alguma coisinha antes de finalizar aqui. Eu preciso procurar se há mais paredes destrutíveis. <risos> paredes destrutíveis. Que podem ser destruídas, né? Pera, eu vim da onde? Vim dali? eu então não faço ideia se tem mais dessas coisas. Eu deveria parar por aqui e tentar procurar no próximo vídeo. Isso não vai ficar muito longo. Mas já que eu tô voltando aqui, deixa eu só dar uma rápida olhada desse outro lado aqui. Tá, macete aqui pra não se dar mal. É deixar a câmera mais ou menos assim. Aí, ó. macetinho que eu nem tinha falado pra vocês e nem eu tinha utilizado. Você tem uma percepção melhor assim aqui ó. Tem bichinho aqui ainda. Eu fui de cara no negócio. Tem aquele robôzão que persegue a gente. Ele voltou. Eu não sei não. Eu acho que eu já peguei tudo. Não... Tem uma parede que eu não quebrei ali. Eu acho que eu não quebrei. Eu não sei, galera. Eu realmente não sei. Eu não me lembro se eu não, fico, se eu não tiver uma confirmação visual Eu não vou Lembrar Vou fazer o seguinte, vamos sair daqui Eu vou procurar isso em off É, pra gente não perder muito tempo Aí se tiver alguma coisa novi De novidade, eu venho aqui Caso contrário Eu já Prossigo pra próxima etapa Beleza, então então é isso, meus caros. Eu vou ficando por aqui mesmo. Eu só vou salvar o game aqui na no Data e a gente vê aí o que a gente faz uh, no próximo vídeo, beleza? Um abraço para todos vocês. Então, meu canal está na descrição. Quem quiser dar é passada lá. Meu, muito obrigado. Até mais e tchau tchau.